Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba JRDI. Ai, socorro! Quanto tempo fazia que eu não trazia um vídeo de nail art aqui no canal, né, gente? Uau, auge. <risos> Passei um bom tempo sem fazer e eu confesso que eu já tava morrendo de saudade, né? E eu sei que vocês também, que vocês não paravam de comentar aqui, eu sempre respondendo. Calma, calma, calma que vai chegar. Chegou, gente. Voltei com os vídeos de art E aproveitando que esse aqui é o primeiro vídeo do mês de outubro, eu já trouxe uma produção de Halloween, né, gente? E uma mãozinha, eu fiz uma decoraçãozinha de múmias, né, gente? Que é a cara do Halloween. E uma outra decoração que é mais a cara do Halloween também, né, gente? Eu fiz várias Jack O' Lanterns nas minhas unhas, que são aquelas luminárias feitas com a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 Então, gente, vamos começar com esse tutorial de unhas que eu sei que vocês estavam morrendo de saudades e eu confesso que eu também estava morrendo de saudades de gravar tutorial de unha. Então, aproveitando que esse aqui vai ser o primeiro vídeo de outubro, vamos fazer umas unhazinhas com clima meio de Halloween. Nesse mês mesmo, eu vou trazendo outros temas de nail arts que não são necessariamente de Halloween, mas eu queria trazer um pra vocês. Caso vocês gostem, posso trazer mais também, que sejam um de Halloween. Mas, enfim, hoje eu queria ensinar pra vocês uma decoração de unhas de múmias e a outra de abóbora de Halloween, que é a Jack o Lantern. Então vamos lá. Já tô com as minhas unhas 100% preparadas, né? Fiz algumas camadinhas da base fortalecedora da Impala, né? Que eu tanto gosto e sempre tô falando pra vocês aqui no canal. Então vamos logo começar essa new art. Pra fazer as múmias, a gente vai precisar de um branco bem amarelado, sabe? Aquele branco velho. Pois é. No tour pelos esmaltes eu até falei para vocês que eu tinha um esmalte assim só que eu achava ele tão feio que eu joguei fora e agora eu preciso de um exatamente assim. Mas a gente vai começar com um branquinho opaco normal, tá? Eu vou usar o branco da Impala, que é esse aqui que eu já mostrei no canal antes para vocês, né? e para começar, a gente vai fazer as múmias então eu vou fazer nessa mão aqui. Eu vou usar esse esmalte branco só para a gente ter uma camada mais uniforme, tá? para desenhar as múmias em cima, porque essa aqui não é a cor que vai ficar embaixo, tá? Eu vou vir com outro esmalte pra deixar mais amareladinho, igual aquelas fitas, né, de múmia mesmo. Então fica ligado aí no processo. Quanto mais pigmentado o seu esmalte branco for, melhor. Mas você não precisa se preocupar em deixar esse branco aqui, aquele branco perfeito, sabe? Como quando você usa só o esmalte branco. Você só precisa de uma camada uniforme que vai deixar a unha mais clarinha e tal. Porque o próximo esmalte que eu vou usar é um pouco sheer. Mas é ele que vai garantir essa cor meio amarelada e meio envelhecida. Né, que é característica das múmias Então gente, a camada de esmalte branco já secou né? A camadinha inicial E agora a gente vai amarelar e envelhecer esse branco aqui Pra isso eu vou usar esse esmaltezinho aqui da Vult Chamado Pedra Citrino Que eu nunca usei ele de fato assim antes Mas eu já dei uma testadinha, sabe? Em uma unha só E ele dá o efeito que a gente precisa Só que ele é bem sheer Por isso eu decidi fazer a camadinha com o branco antes Pra ficar mais opaco essa aqui é a cor que as unhas ficaram, tá vendo gente, como parece estar bem mais envelhecida a cor. Esse nosso aqui é muito bonito, eu só realmente não sou muito fã dessa cor, mas como hoje a proposta é de múmia, né, vai ter a ver e vai ficar legal. Então eu vou esperar essas unhas amareladinhas aqui secarem antes que a gente continue para o próximo passo que vai ser começar a desenhar a múmiazinha em cima dessas unhas. Então gente, voltei, o esmalte amarelinho já secou e na verdade eu tô com uma unha pronta já, porque eu queria ter mais ou menos a ideia do que eu ia fazer nas outras unhas e agora que eu já sei direitinho, eu vou mostrar pra vocês exatamente o que fazer nas outras, pra gente ainda dar mais efeito pra essa múmia e fazer com que ela tá parecendo mais velha e mais suja ainda, eu vou usar um esmalte marrom pra simular umas manchinhas e também poeira em cima da múmia e pra deixar as manchinhas mais orgânicas eu vou usar um pedacinho de esponja tá, não precisa ser muito e basicamente tudo que eu vou fazer é pingar algumas gotinhas minúsculas, minúsculas minúsculas de esmalte marrom na esponjinha, não precisa ser muito tá, olha gente, tão pouquinho que isso que já é o suficiente. Porque a gente só quer criar algumas manchinhas nessas unhas, tá? E aí você vem marcando as suas unhas e sujando elas do jeito que você quiser. Você pode ir recarregando entre uma unha um e outra pra ficar com padrões diferentes, mas lembra de não aplicar muito esmalte, tá? Porque você só quer alguns detalhes de sujeirinha nessas unhas. Tá vendo, gente? Quando ficar com esse efeito aqui Parecendo que a unha tá suja, já tá mais do que o suficiente Agora eu vou vir no esmalte preto Que eu já conheço Que é esse chamado Noite Escura da Ludurana. Eu sei que ele é super pigmentado Então super vai ser fácil fazer o próximo passo E também eu vou vir num pincel Que eu mesmo adaptei Pra poder desenhar linhas pretas em volta dessa unha E simular que é uma múmia de fato Então vamos lá Vá fazendo linhas poligonais, tá? Simulando as fitinhas que ficam em volta da múmia, né? E quando você chegar mais ou menos no meio da sua unha Faz uma espécie de losango preto, tá? E pinta ele todo de preto por dentro. Que mais tarde é onde a gente vai desenhar os olhinhos da múmia, que vão ficar dando uma gracinha na unha, tá? Vou fazendo mais ou menos esse mesmo esqueminha. Você não precisa fazer as fitinhas em todas as múmias iguais. É até mais interessante que elas realmente fiquem diferentes. E já já eu volto. Agora que o outline das fitinhas das múmias já secaram e a gente tem todas as janelinhas disponíveis pra desenhar dentro, com o um esmalte branco vou fazer duas bolinhas que não vão ser os olhos, tá? É os olhos dessas múmias não. Não vão ter detalhes brancos, mas assim como quando a gente começou a nail art, a gente usou o branco pra fazer a base do outro esmalte que a gente usou depois, a gente vai fazer a mesma coisa agora, então com o próprio aplicador do esmalte eu já vou marcar dois olhinhos, ou pelo menos onde os olhinhos vão ficar depois, né beleza, agora que essa marcaçãozinha inicial com as bolinhas, né, dos olhinhos brancos foram feitos eu vou vir com um esmalte verde, esse aqui é o Putz Grila da Dailos e eu vou aplicar ele exatamente em cima de onde eu apliquei as bolinhas brancas, não é pra ficar nenhuma parte do olho branca e tal, não é é a intenção, isso era só um mapa mesmo que também vai ajudar no payoff do esmalte verde então, gente, o esmalte verde já secou e em cima dele eu apliquei uma bolinha também de esmalte preto pra criar as pupilas dos monstrinhos, né, das múmias. Eu só não fiz nesse dedo aqui porque eu vou fazer com vocês agora, mas em todos eles a pupila tá apontando bem pra baixo, né, no olhinho, e a pupila tá mais abaixo, pra parecer que eles só olhando pra você, né, quando você virar as unhas assim pra você mesmo. Então, eu vou fazer esse último dedinho aqui com vocês. Quando você estiver pintando, você vai tá vendo a sua mão assim, então você vai desenhar a pupila mais pra cima dos olhinhos dos Monstrinhos, porque quando você virar a sua mão Vai ficar pra baixo Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí Bom, com o desenho da nail art Praticamente pronto, né a gente fica muito engraçadinho esses bichinhos olhando assim pra gente Pra finalizar a nail art Eu vou vir com esse verniz vidro aqui da Odurana, Que é um top coat que eu gosto bastante Dá um super brilho E basicamente essa primeira nail art de mumbiazinha já tá pronta Beleza, com a nail art de múmia feita, vamos partir pra nail art de abóbora Que eu confesso que eu tô bem animada Vou começar com um esmalte laranja, pintando todas as minhas unhas, sabe? A gente vai desenhar só os rostinhos das abóboras de Halloween, das Jack O' Lanterns Então, essa nail art aqui é super fácil e super rápida Fora que tá super no tema de Halloween, né? Bom, gente, com o esmalte laranja aplicado Basicamente a gente já fez o primeiro passo dessa art. E a gente vai pro segundo e praticamente o último Essa art é muito fácil Basicamente a gente só vai vir no esmaltezinho preto Desenhando carinhas pra essas abóboras Aquelas abóboras tradicionais, né? Tem os olhos triangulares Nariz triangular também E um sorrisinho E eu quero fazer um assim também Mas como a gente tem cinco unhas diferentes, né, gente? Eu não quero fazer todas as cinco iguais Eu quero fazer carinhas diferentes nas abóboras Iguais às lanternas de abóbora de Halloween Então, vamos fazer nessa mão aqui também Eu vou ter um pouco de dificuldade Porque eu trabalho pintando melhor a mão esquerda, né, gente? Porque a minha mão dominante é a direita Mas enfim, né, gatas? Vou usar o mesmo pincel que eu usei na outra mão E vamos desenhando, né? Vai fazendo os rostinhos em cada abóbora de um jeitinho diferente Vai dando a sua cara e tal Porque isso é o mais legal Bom, com todos os rostinhos já desenhados, né, já temos todas as abóboraszinhas aqui, todas as lanterninhas, vamos agora passar de novo o top coat, né, eu vou usar mais uma vez o verniz vidro da Ludorana. então eu vou passando aqui por cima da nail Ward. Garanta que o seu esmalte preto já secou 100% pra não borrar, tá, gente? Isso é bem chato, às vezes no final da nail Ward a gente borra passando o top coat. Então espera tudo ter curado, tudo ter secado direitinho. E com tudo isso feito, basicamente esse é o resultado final das duas nail arts, né, gente? Tanto a de mumi aqui nessa mão, quanto a de abóbora. A de abóbora é super fácil de fazer. A de mumi é um pouco mais complicado, mas ambas são muito legais, né? Ambas a gente vê e já pensa logo de cara no Halloween. Acho que principalmente as abóboras, né, que são bem icônicas. E também é super fácil de fazer é a precisa de dois esmaltes. Então com tudo isso dito, eu acredito que a gente já tá chegando no finzinho do vídeo. Se você gostou das nail arts que a gente fez hoje aqui, já deixa o seu like aí embaixo. Se você falou, por aqui. Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente tem vários vídeos de unha, de moda, de maquiagem de beleza, então já se inscreve aí no canal pra não perder nada. Considere também me seguir nas minhas redes sociais eu sou arroba no instagram, twitter e tiktok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de maquiagem, de moda e beleza e vários desses conteúdos são exclusivos para essas plataformas, então já me segue em todas elas, tudo em arroba gaiaja Comenta aí embaixo qual nail art foi a sua favorita, se você preferiu a